Cuidado tá Levanta a mão, Os cara bora. Os não misórdica, Nos... misórdica, misórdica, misórdica. Misórdica. Bora. Levanta a mão, levanta a mão, bora. Bora, bora, bora filho, bora, já era. Rodô, vamos. Acho que ele tá num momento... Tá é no no bora, cidadão. Tá, tá num momento... É, foi pego de calças curtas aí, filho. É, tá aí, hein? Ricardo, você <risos> atrapalhou o momento de você... lasanha do cara. Porra, Ricardo. Caramba. Tá fedendo. Nossa.